Filhinhos! Caraca, análise de quedas. Você gosta, né? Eu sei que você gosta. Por isso, antes de mais nada, HFW Informática para resolver o problema do seu computador e deixar ele em ordem. Faça isso imediatamente, o contato está aqui embaixo. Olha só, eu demorei em virtude de corridas do dia a dia, certo? Mas estou iniciando da onde eu parei, beleza? E se você tem algum vídeo quer mandar pra gente analisar, chugadinha, o meio-meio tá sempre aqui embaixo na descrição, tá? Lembrando que tem todo aquele credenciamento na hora de mandar um vídeo, que é você falar da sua calibragem, falar é, o perna que você tava usando e tal, e caso o teu vídeo seja parecido com o que eu já analisei, corre o risco de nossos analistas, entrar em contato com o e-mail e falar assim ó, assiste a análise de queda 25 que tem lá a mesma coisa, só muda a outra pessoa e a moto, mas fez igual a você, tá? O analista sou eu mesmo, só pra você saber. Muito bem, vamos lá então, aqui, sem delongas, BR14 Motovlog, fala Chico, ah! Sou o Bruno, tenho uma Bros 150 2006, belo dia estava indo almoçar e entrei nessa curva à esquerda, mas vinha um carro... E encobriu minha visão. E de repente a é surpresa. A fome passou na hora. Segue o link. Fica com o vídeo, filho. Puta que pariu, velho! Coisa pra vocês, olha, velho. olha, caraca, ó. é a bruxa-nilde, irmão. Dá pra ver aqui, ó. Quem põe aí agora no Google, bruxa-nilde, assisti eu, eu li vários livrinhos dela. É igualzinho, tá vendo? É o seguinte, filho, aqui é uma situação muito delicada, por quê? Porque nessas vielinhas, nessas quebradinhas, velho, andar na velocidade acima é pedir, porque meu, a galera aqui, ó. É igual o animal solto Vai pra lá, atravessa pra cá, vai, sai do nada, sai do posto, sai da árvore. Então isso aqui é correr um risco necessário é... O que você tem que fazer é se precaver Não tem como eu ensinar você a ter uma visão que atravessa o carro que dá pra ver além dessa curva Principalmente com casas que moram 750 pessoas dentro de um dormitório Então velho, fica difícil, tá ligado? É... Você ter qualquer tipo de noção do que vai acontecer então aí o que você tem que fazer é dar aquela reduzida, e no tranquilinho para poder ficar em ordem, trans sossegado e chegar com sucesso no destino do almoço. Porque senão, lamentavelmente, o solo vai ser inevitável. Will da MT-03! Vamos lá! Sabe, Fê, Let's Togadinha, de queda do Homem-Aranha! MT-03 com calibragem padrão da moto. Padrão da moto, pneu quente... 29 dianteiro e 33 traseiro. Então, isso é o padrão frio. Quente, não sobe. Né? Então, se estava padrão, provavelmente vai estar tá acima disso. Par de pneus. Diablo Rosso 2. Tá bom. MT-03 Rosso 2 é luxo. Pneu dianteiro foi trocado recentemente e havia rodado um 100km. E fui pegando a confiança com o mesmo. Acredito que tinha, ainda tinha cera na borda do pneu. Eu acabei escorregando. Mas acredito também que tenha faltado um pouco de experiência minha também. Então, de jogadinha, luxo, lá, lá lá o link. A queda acontece após partir minutos e dois. Será fantasiado de uma merrenha, Pois nós estava uma tocada a Grécia. É, mediante também a recente troca do pneu. Entretanto ser com aprendizado para sempre é, para andar sempre protegido, dependendo do estilo da tocada. Fica com o vídeo. Se eu cair com uma aranha assim, eu vou morrer! Ah, porra! Caralho, viado! Essa tocada que você não tava agresso é maravilhosa, sabe? Realmente você... Tava bem sossegado. Eu assisti o vídeo... E você sabe que você tá valendo, né, filho? Você sabe, você não vem conversa, por favor, tá bom? Aqui nós temos idade e a gente já teve a cidade também. E olha, essa faculdade que eu me formei com notas altíssimas, viu? Essa faculdade aí, bicho, vocês não sabem. Agora, outra coisa importante, filho. Bom, digamos que você não dava grécia, então. É... 100 km que já rodou com o período a cena já saiu completamente, tá? O que eu já expliquei em vídeos dedicados e vou explicar aqui porque você não vai procurar e nem os que estão assistindo também, que acontece isso muito no canal, se é um pneu radial que é o rosto 2, o que você tem? Você tem uma cinta e as outras perpendiculares, então ele esquenta do meio para as laterais. Obviamente que daí ele esquenta por um todo, isso é um pneu radial e se andando em linha reta ele vai atingir 80 graus por completo no pneu, 80 graus acima de 60, mas 80 certamente Sai a cera por completo. Então, quando você roda em linha reta 100 km, não atritou as laterais. Então, quando você olha para o pneu, você vê esbranquiçado aqui na lateral e aqui você já vê desgastado. Por quê? Porque aqui teve contato e aqui não teve. Então, aquele esbranquiçado não é cera, é só que não, ainda não teve o contato com o asfalto. Entendeu? Mas a cera já saiu faz tempo. Então, senão você vai ter que andar 280 mil km para sair uma cera. Então, com 100km rodados, certamente em algum momento atingiu 80 graus e a cera foi removida. Perfeito? É bom que vocês saibam isso, porque o olho confunde muito, e aí você para e olha, e aí, nossa, ainda tem cera aqui ó, melhor evitar, já foi, tá? Então, o pneu radial tem essa propriedade, se fosse um diagonal, até vai, porque é um pneu mais difícil, sinta sobreposta e tal, ele não é um pneu de performance, mas de é, resistência, de aguentar impacto, de durabilidade, mas quando a gente está falando no radial, eu no R que é o radial esportiva, esquece. Ele esquenta sempre do centro para laterais, mesmo porque você pega lá a prova do ilha dos homens. Então, de repente, não estaria tá pronto para entrar desse lado aqui. Ou no autódromo, quando a gente sai, faz a primeira volta já. Por que já está sem cera? Porque ficou na coberta, atindo a temperatura. Então, esquece isso aí de eu ter que andar 500 km para tirar a cera. Vamos agora a parte do homem que você faz a permissão. Imagina seu Caio. E aí nós vamos entender. O que, que aconteceu? Uma das coisas que eu reparei muito nesse vídeo é que vira e mexe você está com a mão meio na embreagem. tá? Você dá umas queimadinhas para lá, queimadinha para cá, explode giro e tal. Isso não é bom. Você vai ter uma, uma embreagem que vai desgastar muito rápido e às vezes isso da mão da embreagem muito a gente usa mais para trazer a moto, para tirar um pouco de tração. Só que ao mesmo tempo, se você está baixo ou numa cruz você se assusta, essa pode também te levar ao solo, fazendo perder a aderência da roda traseira. Então, muito cuidado com quem fica com muita mão na embreagem. Esse tava sossegado. Esse tava. Veja, vamos lá. Que minuto a gente está aqui? Boa, você tá chegando. Aquela redução precisa para a entrada numa boa curva. Né? E aí sim, né? Aqui, ó. que é... Que é o que os cursos promovem, esses cursos de, de entrada, assim, que é o um filmator né? Foi bastante bastante hey! Para poder fazer aquela... Agora vai, hein? Piruíto, racing! Hum. a premonição. E quase, hein, filha? Porque o carro passa perto, ó. Ó, a curva fecha um pouquinho mais. Olha olha, olha, olha olha o carro. Olha a distância que passa o carro, filho. Olha a distância que. Idiota. É, viado. É Agora, olha, olha a distância que passa esse carro. Agora, olha isso esse aqui, ó. ó. Sabe o que aconteceu aqui, ó? Vamos voltar um pouquinho. O Rosso 2, eu já fiz um vídeo explicando sobre esse pneu. Ele é um pneu que ele necessita daquela conversa telegrafada, ele é diferente de um Corsa. Então você tem que ter sutileza na encanação com ele. Quando você toma um susto, alguma coisa, e você vem muito rápido, se tivesse num autódromo que o asfalto é mais nervoso, ele gripa. Mas o de rua não aguenta. Aí se você vai agressivo, tipo numa hora, pum, fecha mais, faz um peso a mais, tá não sei o quê, ele fecha e vai embora, ele escapa. Ele não aguenta igual um Super Corsa, igual um Rosso Corsa 2, que é a lateral do Super Corsa, é muito mais macia, muito mais... É que deforma com muito mais facilidade Então ele abraça o chão Então é isso que acontece Por mais que seja uma moto pequena E aí na moto pequena A gente entende que vai ser uma pilotagem tão agressiva assim Por isso que eu falo que funciona muito bem Ele se você for Então vai Aí ele não aguenta Entendeu? E aqui é justamente o então vai Porque a curva fecha E você fala então vai E se já vinha varas um, No então vai Ficou Nessa cena dele porque saiu ó. Mas, Entendeu? E você vê Que você Mantenha o acelerador, né? Você já tá aliviando um pouco aqui e o traço também abertíssimo. Se tivesse um pouquinho mais assim, você deixava espalhar aqui pro centro também e já era. Que é o que eu falo, galera. Vem um pouquinho mais pra cá, vem aqui próximo, abre lá pra você não ter que inclinar tanto, né? Aí, ó. Então aqui, ó. Tal, vem aqui pertinho daqui, ó. Vem aqui pertinho, ó. Tá muito longe, ó. Enquanto isso, você tá rendido. Entendeu? E você vê que você tá mantendo o acelerador e aí no meio quando você puxa, separa para, né? O que é mais um fator para tirar a gripe pra jogar mais peso para dianteira ainda, e ela desliza e fecha, porque o rosto 2 não aguenta um tranco muito rápido. Então é isso que aconteceu aqui, filho. Não tem nada a ver com a cera. A questão é que você tem que fazer tudo muito gradual. Tem que ser telegrafado a pilotagem. Senão vai embora. Ó, ainda bem que o carro passou aí. É... Canta parabéns, filho. Parabéns que aí foi bem pertinho mesmo, tá? E o amigo que tá na pilotagem, esse sim, não tá na graça, sai com sucesso dessa curva. Enquanto Spider-Man, caraca, se eu tivesse usado uma PEN e ó, hum! <tos> Ricardo Piccolo, agora a gente tá com o Z, né? Você gosta, fala, Durva, tudo bom? Meu professor, olha aí, você recebe. Primeiro você é foi de carteirinha, assiste todos os seus vídeos e tenta aprender ao máximo colocando em prática meus rolês. Vamos lá, esse vídeo foi feito em Morungaba Cup! <risos> Famosa curva da casinha. Eu não conheço essa curva. Eu andei pouco lá, ah, mas bem. Não tomei um tombo, mas pode apostar que me assustei. SREF, NIL, 2013, Power Cup 2, bom. Calibragem quente, 31 dianteiro, 27 traseiro, tá bom. E diz aí qual foi a cagada, né? Qual a cagada. Irmão, um abraço e muito sucesso. Eu vou ficar com o vídeo. vai ficar em pé que você mandou em pé mas tá bom pelo celular CBR aqui atrás tem on the front oh, usando bem a vinha amarela two faixas vem para lá vai para cá é agora cotovelo hey inclinação demais filho e ó oh, isso não é power cup aqui já era sabe qual que é o problema aqui filho vocês querem meter o cotoco na estrada, não tem necessidade nenhuma, nenhuma, não vai mudar nada na né? beleza, só foto velho. Cara, puta, muita inclinação, muito peso na dianteira, inclinação, frente fechou, não tem jeito, não tem jeito. É, é, é inclinação demais pra baixa velocidade, é que a sorte é que a borracha do Cup 2 é sensacional, porque senão era lona. Aí sabe o que é isso, É. pilotagem não tem nada a ver, é o pneu que salvou, entendeu? Não é que você foi nervoso, o pneu salvou. O pneu é isso que você tem que saber, porque às vezes você... Até mesmo eu, vocês olham lá e fala, Pô, saiu tal, tal, tal. Não fui eu, foi o pneu. Não é, não, entendeu? É o pneu que salvou. Aqui foi igual. Ó. Vem Chamobbski. Inclinação demais, ó. Muito, ó. Recolheu a perna, recolheu a perna, ele vem, inclinou, tomou o susto, e segue no balaio, Então, tipo, não precisa essa inclinação. Aqui é inclinação demais, aceleração de menos, e dá isso aí. Já fiz um vídeo pra vocês mostrando a diferença da minha inclinação pra rua do que pra pista. Mas enquanto vocês se preocuparem com o cotovelo, não vai dar muito certo. Entendeu, filhos? Acho que uma coisa que... É isso aqui. Vou colocar uma música pra vocês. Maravilha, é isso aí Então enquanto vocês quiserem fazer o Popeye na estrada Né Não vai dar muito certo E aí as coisas podem acontecer Então um recado do Piccolo Vamos se concentrar no Dragon Ball Z Maravilha Mas como você não consegue planar igual o Piccolo Então você vai andar normal Para que a sua vida não fique lamentavelmente triste Tá bom filho, não inclina tanto assim Não precisa, tá Vai tranquilinho, vai sossegado Já tá comendo duas faixas não tá bom, ou um ou outro, tá, os dois assim não tá, mas é isso, não faz isso não, você ainda se recolhe a perna pra dar o cotoco que não dá, aí se é o problema é da câmera também ligada, ô, filma nós exatamente por e aí você vai fazer um pouco a mais que tá filmando, né, só que é um dispositivo maldito bicho, cuidado com isso, vamos pro próximo, enquanto Leonardo dá 20, Alessandro dá 1000, nossa senhora! Vamos lá, filho! Boa tarde! Aqui é o Alessandro da Mil. Nome do meu canal no YouTube. Estou enviando esse vídeo para você analisar. O meu amigo tem uma NC700... Gente! E está com um pneu rosto 3. Porém, ele utiliza a calibragem errada. Ha, <risos> Utiliza... Umas 36 IVAs na traseira, frio, e na dianteira aí só mais, meu deus! Mas se ele mora em Jaú e sai é de São Paulo e vai dar linha reta, tá bom! Já eu assisto os seus vídeos e estou com 26 na traseira e 31 na dianteira, e isso com pneus quentes souço Corsa 2, aí sim, dá mil, aí você ficou um luxo, você podia dar menos, mas quer dar mil, tem problema! Essa quase queda acontece pelo menos 3,40 e ele me falou que faltou freio. No dia seguinte foi realizar a troca do fluido de freio e Frey realmente constatou que estava com aquela porcaria cheia de água misturada. Pois pelo menos estava há uns dois anos sem trocar. E isso que o dono anterior fez a troca nos últimos dias na sua moto. Tamo junto, Deus. Ah! Ah! Valeu. Fica com o vídeo. <risos> Eu isso aí, ó. Que cagada, né? Sucesso! Su, su. Ai! Ah. Ah. Piscou, passou. Piscou, passando. Olha que pirulito tal. Olha aí! Você viu que o tele vai uma fumacinha aqui, ó, nareiosa areiosa. Vai! Turtles! Cara, vou falar uma coisa: eu achei que o banco da Bros, quando eu fiz a avaliação, tinha um grip nervoso, mas o da NC tem mais grip, você percebeu? Que não sai nem ferrando no banco, ó. Então, dá pra ver que o, o banco da NC tem um bom grip, ó. Eu queria conseguir ficar assim, ó, plano, de lado, assim, ó, que igual assim, ó, tá ligado? Clavela vela aqui, assim, tá ligando? Dragon Flag, sei lá como é que chama. Aí, rotatória. Foda-se. Ó. E filme é isso aí, ó. ó. eu vou falar uma coisa, velho. O que que eu falo aqui? Fala. Filho, o que que eu falo aqui, filho? Fala pra mim. Rotatória aqui, já sendo rotatória placa da cidade aqui, tal, tal, tal. E vem que vem, ó. Mas aí nem com freio bom, filho. Nem com freio bom dá pra resolver isso aí. Só é, é a pilotagem no ódio, né, irmão? Na alucinação máxima da vida. E lamentavelmente a culpa foi colocada no ABX. <risos> e nos presos, entendeu? Assim que fizer a troca dos fluidos, tem que fazer que já tá com mais de dois anos. É, não pode mesmo assim fazer isso, viu? É necessário a visão periférica olhar as placas, ter a leitura e ver que na rotatória é importante diminuir porque você tem que fazer uma leve né, é, pirulitadinha de um lado pro outro porque senão já era então aqui foi desatenção total né filho desatenção total, total mas o freio ainda deu uma funcionadinha viu até que não tá tão ruim, é de ladinha, você viu você pegou uma tatuaguinha? às vezes pegou essa aqui ó, vê se a rodinha não amassou ó, aqui também de boa dá aquele na caixa já pra ficar tudo em ordem aquela panca seca, e já, né? tipo já era, mas tá bom, tá ótimo, tá tudo bem, talvez se esse pare fosse 3D. Sim. Mas então é o ABS, o ABS aqui não funcionou tá pessoal, vamos pro próximo vídeo. Isso é um belo vídeo bicho, isso aqui é do meu amigo, que eu tive a oportunidade de começar a lecioná-lo na pista quando ele me perguntou os personagens e tal. E aí, depois ele seguiu o caminho dele, continuou comigo no box mas hoje ele tá, né, por sua conta. Então, Pedro Kamikaze. O sobrenome já diz tudo, né? E aí, eu falei com ele, falei, ó, oh, eu filmei e tá, tal, não sei o quê. Era uma corrida que ele tava agressivo. Algumas pessoas estavam bem agressivas nessa corrida, confesso, né? Estavam procurando, algumas acharam, outras ficaram sem achar, podem achar numa próxima, né? Porque a chuva ela é uma. Quanto mais confiança você, você tem, mais certeza que você vai ir ao solo. Isso é o que eu posso te garantir. Porque a chuva é assim. Ou oh, deu certo, opa, opa, opa, vou aumentar, vou aumentar, então Já era. A dica que eu posso dar para vocês na chuva, vocês me perguntem na etapa. Agora é o seguinte, ou no curso. Seu kamikaze, ele estava com ereção. E ele estava fazendo um traçado aqui, particularmente perigoso. Porque ele inclinava mais a moto e acelerava num gap aqui, ó, muito ruim, tá? E a maioria da galera que tombou nessa curva, foram três, né, que eu me lembro aqui agora de cabeça, Camikazio, Fortunas e o Aroldo, é porque vem fechadinho aqui, acelera com tudo, ela tem os níveis, sai de traseira e já era high side certo. Então, na chuva você acelera em pé e deixa a moto esparramar, né? Não faz estressado fechado para acelerar sabe, mata tudo e vem toma, porque dá... Dá merda. E aí aqui é aquela questão que eu te falo, ó, onde ele saia, onde eu tô saindo. Então realmente, a pista fica um pouco menor, tá mais rápido, eu não sei o que se é lá. Mas é legal que esse vídeo, quem viu a análise da corrida, vai estar tá vendo é, aqui esse, essa parte. Olha né? lá, ó. Você percebe? Por quê? Porque aqui o pedão também tá com a cabeça no, no outro da estreante e tá, tal, e o cara tá lá na frente, quer pegar. E aí, às vezes, isso que, é, que, é, que também acaba atrapalhando um pouco, porque você tem que pensar na soma do campeonato no geral, não numa corrida, sabe? Então, na soma, você tem que pontuar. O importante é sempre estar pontuando. Nunca se esquecemos de Jomir, que foi campeão pontuando, pontuando, pontuando, e de poucas vitórias em primeiro. Então, é, mostra-se que dá para ganhar campeonato fazendo uma temática também. Então, vamos lá. Ó. Mas estava andando muito bem o Pedrão na chuva, Tava, tava dando orgulho de ver e eu tava seguindo ele, inclusive, porque eu tava com a dificuldade na viseira, igual eu falei no vídeo, eu não montei errado o Pinho porque não enxergava ele então eu tinha que abrir e tal, não sei o que, então eu andei numa margem menor de mais segurança, porque eu tinha um outro fator que era não enxergar, tá? Então aí, ó, eu vou mostrar agora aqui, eu não sei se é nessa que ele vai cair, talvez seja nessa já que ele vai cair, e se eu perceber que, ó, ele já vem fechando pra cá, né? Onde ele vai perder, ó. Onde ele vai perder a trajetória do S, ó. E aí sempre saia reto aqui, ó. Tá vendo, ó? E complicava o retorno, porque ele tinha que puxar a moto, ele demorava pra acelerar. Aí ele já tava aqui de novo, ó. E ele vai dar a mão, ó. Olha só. Essa ainda funcionou, é na próxima. Mas vocês percebem que eu tô sempre mais pra cá? Agora para! É um vídeo gigante. traço ali da segunda vem pra cá, ó, sai fechado aqui de novo, ó, e vai dar a mão para a inclinadinha, ó lá é o que acontece, ó, vem bem na minha frente, ó, ele é a moto se é uma outra alucinação atropela e dá um rebosteio entendeu? então, isso aqui, ó é o que eu falo pra vocês, do acelerar inclinado e na chuva muito pior então, o traço ele é extremamente importante por isso que eu falo Pra não dar besteira. Então você não pode, é, na chuva, compensar um erro acelerando. Tem que compensar o erro no resultado como um todo. Que às vezes é o que acontece em capoava. O cara erra o circuito inteiro e vai lá na revitória tentar resolver na piscina de bolinha e cai. Né? Então é isso aí. Então o Pedro acaba bem pra caramba. Só que ele tá com um negócio que ele queria ganhar, porque o outro vai abrir muito ponto, mas ele ainda tá líder e tal, não sei o que. Conclusão, ficou pior ainda porque... Só é, tinha é que ele completou acho que 70% da prova e foi pro pódio, né? É, eu não lembro se ele levantou tal. Tanto é que no final eu ainda falo: puta, câmera, você tava bem pra caramba, velho. Mas ó, é nítido aqui, ó. A acelerada inclinada demais, ó. Não mais na chuva, ó. ó ele escapa, né? E aí ele é rendido, ó. E ele vem bem na minha frente, ó. ó e a moto também. Então eu seguro, seguro, seguro. E se eu dou no susto, <risos> eu já caio também já era. Então eu dou uma gradual, que é isso que é importante também vocês terem as percepções de frenagem, onde você pode decatar quando não pode, ser mais progressivo, ser mais radical, ser mais tranquilo, então isso tudo você tem que ir desenvolvendo na sua pilotagem, né? E aí aqui, é... o detalhe também que eu sempre falo pra vocês, o cara cai e ele sai da sua frente, então você não tem que ficar drenando, drenando ele, porque senão você atropela. Se eu tivesse ficado drenando, eu precisava saber onde eu podia tirar ali, porque eu sabia que vinha ele e vinha a moto, mas se numa situação você fica drenado, você rampa, aí, você rampa por cima, entendeu? Então esse é o detalhe. Então essa análise aqui, eu falei para o Tomicasco que eu, caso que eu ia fazer. E aqui você vê que o traço é extremamente importante. E tem que tomar muito cuidado na hora que você acelera o inclinado Até mesmo aqui, se tivesse seco, você dá uma mão muito forte ali inclinado ela já ia rabiar, ela já ia dar uma escorregada, ela já ia dar uns avisos. Tá? Então cuidado pessoal, com muita inclinação e dá a mão. Não dá certo. Perfeito? Bom filhos, espero que vocês tenham gostado dessa análise de queda. Aguardo o próximo, tio Guedinha. É nozes. Deixa um like, se inscreve no canal, se não é inscrito. Inscrito, ativa o seu sino e seja feliz. É importante isso. Ai!